Oi gente, tudo bem? Isso aqui é mais um vídeo do meu canal, meu sapato pelo mundo e eu tenho aqui uns recebidos é, Na realidade a gente entra no site, faz a inscrição e pede essas caixas que são gratuitas no mercado E aí hoje eu tenho aqui duas caixas, depois eu vou abrir nas outras quando chegar ou quando a gente for buscar a caixa que nós pegamos e depois vamos abrir para ver o que, que tem dentro aqui pro neném no mercado aqui lidl então vamos ver o que tem aqui nessa daqui do lido nós temos é me umedecido, tem um borezinho. ó, oh, que bonitinho. E essas caixas você se inscreve no site e ganha elas, e ganha ela gratuitamente, mas é só uma vez que você pode pedir, claro. E... Ah, diapers, é, fralda, fralda, um... vem três fraldas aqui do tamanho ah, de 2 a 5 quilos, acho que é pra você nascido. E essa é um pouquinho maior, de 3 a 6 quilos. Meus passarinhos estão fazendo barulho, como sempre. E essa aqui é shampoo, uma amostra de shampoo, uma amostra de Zin Salve, é full the bumbum of the baby. Maybe. Acho que é tipo uma pomada e um creme pro corpo. Passarinho, peraí. É, bom, isso foi o que tinha nessa caixa aqui bonitinha do Lidl. Lido. E essa daqui é de uma loja chamada Baby Sam. E vamos ver o que tem dentro. Os recebidos. Tem uma, um pacote de fraldas também pra recém-nascida, eu acho. Aí vem cinco a nove é, fraldas. Vem uma mamadeira. Uma mamadeira. Ah, duas mamadeiras. Não. É, essa aqui dá pra você, tipo, colocar uma mamadeira embaixo aqui. You can just put a... Do something else and a normal one. Uma, uma madeira normal. Ah, vem uns uns absorventes, né? Pra nós, mulheres. <risos> Provavelmente vamos precisar. Vou precisar, né? Uma chupeta. E um... Ah, esse é um gelzinho que tá Tá estourado. Eles open ali. É for like uh, to wash down there. <laughs> that's for me. E também vem um uh, livrinho. Da loja. E is something for free for via play. 2 months for free. You have. We have. Ah, that's it. Uh, Algumas coisinhas que eles dão é mais amostra grátis, eu acho, né? Pra depois a gente comprar. Essa loja aqui, ela é bem cara. Uns negócios bem caros. A gente não comprou nada lá, a gente só foi buscar a caixa. E esse aqui é um mercado normal. Então a gente, tipo, só compra coisa lá, comida, mas tem coisa de bebê também. Ó, tipo, um mercado. Gente, hoje a gente pegou mais uma sacola nesse mercado que chama Hema <risos> E a gente vai abrir aqui, vai ver o que que tem. Para o neném, let's see. Bom, chupeta <risos> fralda para água para poder usar na água. com o neném, leite umedecido, mais leite umedecido que é bom. O que, que é isso? Bora bueno, tá ver. Escovasca... Uh. Alguma coisa pra limpar o neném. Eu acho que é o algodão. Só que ele tá no vácuo. Alguma coisa assim. É... Shampoo. Mas o shampoo aqui é sem perfume. Sempre. A maioria das coisas aqui são sem perfume. Então, geralmente... Também isso aqui vai ser sem perfume. Fralda. Fraldinhas, é bom, sempre bom, porque aqui é muito caro. E um ursinho muito bonitinho. O <risos> que mais? E livros. Alguns livrinhos do neném. E uns cartões de alguma coisa. É isso. Vamos ver na próxima sacola o que vai ter no próximo mercado que a gente conseguir. Gente mais uma caixa quem me acompanhou hoje lá no instagram não hoje né, no dia que eu peguei essa caixa <risos> é, eu fui no meu instagram falando nisso é crisbinha e nós fomos lá, eu e o simon e nos cadastramos no site e pegamos essa caixa aqui então vamos ver o que tem dentro dela o nome da loja é unscabon E o que temos uma mãozinha, temos uma mamadeira, mais uma, A chupeta, o que mais? Temos aqui um, um paninho de dormir para o neném e também temos um livro, bolo. É um livro em dinamarquês que eu e o Neném podemos aprender dinamarquês juntos. <risos> e o que temos aqui, alguns cartões. É tipo, aqui eles gostam muito de colocar o nome da criança e o telefone nas coisas, né? Tipo, brinquedo, nas roupas. E aí eles sempre fazem, assim, esses panfletos de promoção. Se você quiser comprar... Para pôr o nome da sua criança nas coisas, para não perder, né? Ou para se perder, você conseguir encontrar. Aí tem aqui alguma coisa para aprender a fazer comida com 50% de desconto. E temos também aqui uns um, um preço de um carrinho. Gente, carrinho: 12 mil, 13 mil coroas. É basicamente 12 mil reais um carrinho de bebê vou comprar não é e esse aqui que é tipo o um livro né que você compra aí deve ter aí seis semanas sei lá grátis pra você ouvir livros é... desses daqui né que vai no ebook então, é isso é isso que vem nessa caixa de hoje e tem mais uma caixa que a gente vai buscar e aí eu vou mostrar pra vocês e aí a gente finaliza todo esse vídeo de recebidos de baby pack, tá bom? Gente, mais uma caixa aqui. É, é a última, na realidade, e esse, essa caixa é desse mercado aqui. Flutex, Flutex, E o Simon já abriu aqui com o, o estilete e nós vamos ver o que, que tem aqui dentro. Hum, tem bastante coisa. Primeira coisa, um borezinho de verão e de dois a quatro meses. Bore. Outra mamadeira. Já tem umas quatro assim de mamadeira aqui nesse, nesse, nessas caixas de presente. Chupeta. Aí vem com um recipiente aqui pra guardar chupetas, né? Chupetinha. Mais uma chupeta temos aqui um Venish para tirar a mancha das roupas. <risos> é, saquinhos para colocar as. jogar as fraldas especial. Aqui é fralda normal. Um pacotinho vem. Cinco fraldas nesse aqui. De 3 a 6 quilos. para é pra recém-nascido, né? Eu acho. Ah, não. É. Um pouquinho maior que recém-nascido. É... Leite umedecido. Mais fralda. Essa sim é para recém-nascido. Eu não faço a menor noção, né? De 2 a 5 quilos. Aquela é de 3 a 5 a 6 quilos. A pessoa sem noção de tamanho. E... Vem alguns papéis. Vem tipo um materialzinho de, acho que, preparar papinha pro neném. Mas aqui as papinhas são bem diferentes das coisas, das comidas que a gente faz no Brasil. Aí tem um champuzinho. Um, uma loção pra baby. Mas é tudo sem perfume, tá, gente? Aqui eles detestam coisa com perfume. Essa aqui tipo uma pomada... E mais um, um óleo, um óleozinho. É tudo a amostra grátis pra gente testar e se gostar, comprar, né? Na verdade é essa. E uma colher para dar comida pro neném. E o último de todos é esse negócio enorme. Ah, esse aqui, gente, é, eles têm aqui, mas eu acho que eles dão um de graça, mas as pessoas acabam nem usando. Algumas usam, né? Mas é tipo um negócio de você pôr aqui, acho que junto, não sei direito, não. E aí você joga a fralda do neném aqui dentro. Um lixo especial para fraldas de neném. É isso. Esse foi o último vídeo é, desse aqui, desse... Desses brindes, né? Dessas caixas que a gente ganhou de brinde. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa um curtir. Se você é novo nesse canal, se inscreve aí e deixa seu, seu comentário. O que você achou dessas caixas. Eu acho bem legal esse... Você ganhar de graça, né? Não pagamos nada por isso. E é uma forma também deles venderem o produto, né? Então, mas pra é a gente que sai ganhando. É isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!